Olá, inscritos do canal, sejam todos muito bem-vindos e vamos para algumas notícias que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo, mais no Brasil que no mundo, para você se informar melhor e saber coisas que não passam na televisão. Então, primeira notícia, olha só que caso mais bizarro e eu vou explicar... A minha opinião a respeito disso, eu acho que a motivação também da atitude do, desse policial aqui que bateu em uma atendente de uma lanchonete, porque o molho do sanduíche que foi enviado para a residência dele não era o mesmo molho que havia sido pedido quando o pedido do sanduíche foi feito pelo telefone. O policial ficou pé da vida, foi lá, pegou a atendente, deu uns tapas na cara dela, puxou ela pelo balcão, pelos cabelos, né, pra atrás do balcão, deu várias colheres na cabeça, chutou as costelas e tal, machucou bastante a menina. Tudo por causa do molho? Eu não sei se foi tudo por causa do molho. Porque segundo a atendente, ela relatou que enquanto ela falava com a esposa do policial, a mulher repetia tudo o que a atendente falava Então, por exemplo Ah, não, não tem um olho tal Ah, não tem um olho tal Ah, o pão é diferente Ah, o pão é diferente Aí é que tá o segredo da questão O que, que eu acho que aconteceu? Quem é casado, quem tem namorada Quem tá casado há muitos anos Sabe bem o que eu vou falar Eu acho que o cara ficou irritado Não foi com o olho Porque eu acho que o cara tava deitado lá no sofazão dele E tal, vendo televisão E aí a mulher chegou pra ele e falou O que, que você quer comer? Com aquela cara. Assim, sabe? Tipo, o que você quer comer? Esperando que ele dê uma resposta, né? Assim, que seja algo que vá solucionar o problema de todo mundo. Mas nem sempre o homem tem a resposta certa para a mulher. Aí provavelmente ele falou assim, ah, eu quero comer a lagosta. Aí ela falou, ah, mas lagosta não tem. Aí ele falou, então me dá qualquer coisa que tiver aí que eu como. Eu só quero comer, só isso, não importa o que confia no seu bom gosto culinário. Aí a mulher deve ter falado assim, ah, então vamos pedir um lanche. Ah, beleza, pede o lanche que você quiser aí. Aí ligou lá na lanchonete o molho foi errado, certo? A mulher deve ter ficado muito brava e aí ela começou a olhar pro cara, saca, com aquela cara que só a mulher é capaz de fazer quando ela quer irritar o homem. Aí ela começou a repetir, ah, não tem molho, olhando pro cara, tipo assim, pedindo para ele faz alguma coisa porque não tem molho. Ah, o ah, você não vai mandar o sanduíche e tal? Ah, então você não quer trocar, né? E aí o cara começou a ficar nervoso, nervoso com aquilo. E para não arregaçar a mulher dele, que foi lá e arregaçou a mina do caixa. Eu acho que foi isso que aconteceu. E ainda ameaçou todo mundo que estava dentro da lanchonete e tal. Não sei. Então, meu conselho é: pode mandar um molho errado? Pode, não tem problema nenhum. Mandar um molho errado, trocar de lanche, trocar pizza e pizza sem azeitona ou com, né? Não tem problema nenhum. Às vezes eu peço pizza aqui, mano. Não põe azeitona. O cara põe azeitona, eu só tiro azeitona, não falo nada, tão tranquilo. O segredo é. Não fica irritando o seu parceiro, olhando pra ele com aquela cara assim, tipo, meu, e aí, você não vai fazer nada? Você vai ficar aí sentado nesse sofá vendo televisão com esse barrigão pendurado em cima das pernas? Levanta desse sofá, mostra que você é homem. Tô te desafiando a você provar que você é homem. Vai lá, faz alguma coisa. Essa cara sabe que a mulher consegue desenhar na própria face, eu não sei como isso é possível até os dias de hoje, com 46 anos eu não descobri esse segredo, é isso que motiva toda ou quase toda a violência em família, cara. Então se você quer a paz na sua casa, e apesar da senhora telespectadora no canal do YouTube do Yuri aqui, ah, sorria, sorria sempre, fala Querido, não tem molho lá, o molho veio errado. Você pode tocar o molho pra mim, por favor? ah eu te amo. Hum? Aí o cara, claro, meu amor, dá cinco minutos aí que eu vou lá. Nem que passe três horas, o cara vai. Então você não precisa ficar cobrando, nem desafiando o cara, nem disputando nada com o cara, nem jogando gasolina na fogueira. Bom, mas é claro, e o que eu estou falando aqui são conjecturas, tá? uma coisa que eu acho que aconteceu, uma coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver se aconteceu ou não aconteceu. É também um gancho, na verdade, que eu peguei, que é uma coisa que eu queria já falar há muito tempo. Então aproveitei essa oportunidade para falar essa coisa super legal, que é assim um ponto super positivo no relacionamento de todo mundo. Fechou? Próxima notícia muito legal, principalmente para quem é fumante de é cigarros que vende na padaria. <risos> o ex-juiz e atual ministro da justiça e secretário da segurança pública federal reuniu uma galera chamada grupo de trabalho que eles vão estudar se é conveniente e viável que o preço do cigarro diminua isso depois das tributações né, que já foram aplicadas à, à, à produção de cigarro também diminua isso tudo para que os fumantes deixem de comprar cigarros contrabandeados de outros países ou que de fora com uma qualidade Qualidade inferior aos cigarros nacionais, eu acho isso uma coisa super legal, cara. É tipo assim: sabe se esse tá chamado Paraguai ou se não, estou a peito ou arrebenta brônquios ou coisa do tipo, esses cigarros realmente eles fazem muito mal, cara, porque eles não são originários do tabaco de verdade, aquele tabaco que é plantado para ser comercializado, em cima dele é jogado um monte de veneno, que é para as pragas não comerem as, as folhas do tabaco, e que lá em Cuba é feito charuto, que é vendido caríssimo, exportado para o mundo inteiro, etc e tal. Eu acho que essa medida aí pode ajudar muito, tanto a economizar dinheiro com saúde pública, né? porque o cara fumando uma coisa de melhor qualidade, nada diz que ele não terá problemas. Mas pode ser que ele tenha menos problemas do que fumando coisas que têm qualidade duvidosa. Então, parabéns aí, Sérgio Moro, por essa medida e que esse grupo de trabalho dê certo. Que o preço do cigarro realmente caia e assim as pessoas possam comprar mais cigarro e fumar mais. E eu acho que vai ser legal, porque, por exemplo, quando a pessoa está muito nervosa e ela fuma, ela fuma mais, entendeu? Então, com um preço menor, ela vai poder ficar menos nervosa, porque ela vai poder fumar mais, é uma coisa assim, Good. Entendeu? Entendeu? Agora uma notícia super legal e ao mesmo tempo antagônica e contraditória. Vocês se lembram do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin? Doutor Geraldo Alckmin, que é médico da cidade de Pindamonhangaba, um cara de quem eu sou muito fã, lamentavelmente perdeu o filho mais velho dele no acidente de helicóptero, que o abalou bastante. Depois ele concorreu à presidência da República nesse último pleito, não foi eleito, né? E simplesmente Caiu fora da vida pública. Só que a TV Gazeta contratou o ex-governador de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, para apresentar um programa que o ex-ator. Ou atual ator, né? Não sei se o cara é ex-ator, acho que não existe isso. Como Yvonne apresentava. Mas o governador Geraldo Alckmin vai falar sobre saúde e qualidade de vida, já que ele é médico e entende muito bem desse assunto. Né? Inclusive, vale lembrar que na gestão dele nós tivemos as construções de vários hospitais gerais em todo o estado, o hospital em que as pessoas podiam ter filho, vindo de qualquer outro lugar do estado, e também a construção do AMI, ambulatório médico especializado, acho que é, é mais ou menos isso, entre a construção de muitas outras coisas legais relacionadas à saúde, como distribuição de remédios, hospital do câncer, hospital do Barretos e por aí vai. Então, o que é antagônico é que o atual governador de São Paulo, João Dória publicitário, era o cara que apresentava um programa de de entrevistas na televisão. Eu não lembro a emissora agora, eu acho que era TV Bandeirantes. eu não estou certo disso. E o João Dória, que era apresentador de televisão, virou governador de São Paulo. E o ex-governador de São Paulo, agora vira apresentador de televisão cara esse mundo realmente está dando uma reviravolta que tá ficando cada vez mais surpreendente o negócio né? Mas, tipo assim cada dia que você acorda você fala nossa eu não vou planejar nada porque eu não sei qual será o resultado final do dia de hoje então melhor eu ficar na minha quietinho e só acompanhando devagar e sentindo como que vão ser as coisas porque pelo que tudo indica realmente não dá mais para você fazer uma planilha de planejamento a sua vida porque o mundo, como diz o tal, loucura, loucura, loucura. Boa sorte ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na sua nova empreitada como apresentador de televisão. E boa sorte ao João Dória como ex-apresentador de televisão e atual governador do estado de São Paulo, que ambos façam o que sabem fazer de melhor. Bom, uma outra notícia bastante curiosa, a fabricante de medicamentos Roche, ou Rock, eu não sei como é que fala, R-O-C-H-E, simplesmente anunciou que, pá, fechou a produção de remédios no Brasil, ou seja, fechou a sua fábrica de remédios no Brasil. Mais uma fábrica fechada no Brasil e mais dezenas de trabalhadores simplesmente demitidos. Qual o motivo da Roche ter simplesmente encerrado suas atividades? Do Brasil, eu não sei porque na hora que eu estava lendo a matéria, minha internet caiu e eu não consegui mais ter acesso ao site, eu fiquei só com a manchete então, paciência, é só isso que eu posso falar a respeito e também que se o remédio já tava caro, agora não vai ter remédio, mas pelo menos tem um cigarro mais barato talvez, né, que a gente vai poder substituir o uso do remédio então, o jeito, cara o único jeito de a gente se salvar guardar de todos os problemas é cuidar da saúde é? eu fico pensando, como é que a gente vai cuidar da saúde? Cara, vamos comer frutas, verduras e legumes, tá. Mas aí a ministra do meio ambiente liberou o uso de pesticidas nas frutas, verduras e legumes que são proibidos em todos os países do mundo, menos o Brasil. Será que tem condição da gente cuidar da saúde desse jeito? Eu achei que não, né? Mas enfim, cara, ninguém se importa com isso, na é verdade. Não é? Depois a gente toma um de e tá tudo certo. Põe mais duas notícias super rapidinhas. A primeira delas é que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi com a sua excelentíssima senhora Michelle Bolsonaro ao cinema assistir ao filme Superação, o milagre da fé. Bom, se você já assistiu esse filme, dá um spoiler aí pra gente, né, conta aí porque eu não vou ao cinema assistir esse filme, então eu gostaria de saber a respeito, então se você puder Deixa aí nos comentários, né? Um, um pouquinho, tristinho, Sei lá, o que que acontece? Quem que tá, quem que não tá, faz uma resenha de leve aí pra gente ficar conhecendo ah, o enredo desse filme Superação da Fé. Outra notícia vem da Argentina, em que torcedores do San Martín e do Marquesado, numa treta qualquer lá, simplesmente jogaram água fervendo nas costas da árbitra Rosana Paz, de 46 anos. Bom, o que, que a árbitra tinha a ver com o jogo dos dois times, cara? Eu não tenho a mínima ideia, porque eu não assisti ao jogo e também não me interessa. Mas o que me preocupa, meu. É o fato de que você não pode errar mais o molho do lanche, certo? E é perigoso ser árbitra de futebol, porque você pode tomar um banho de água fervendo. Né? E isso pode simplesmente ser muito trágico, né? Porque um banho de água gelada já dói, agora imagina um banho de água quente, né? Nossa Senhora! Como eu disse, o mundo realmente está passando por uma transformação e as coisas estão ficando muito loucas, cara! Todo dia é uma surpresa, todo dia é um novo Kinder Ovo. Pô, oh, mas olha só, eu quero dizer a você que infelizmente chegamos ao final deste vídeo só com notícias bizarras, estranhas boas, novas, eu não sei você que assistiu, o que deve dizer? Escreve aí nos comentários a sua opinião a respeito se você tem alguma ideia né, tipo assim, o que que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe, talvez você saiba, e se souber, escreve aí nos comentários Meus caros inscritos e inscritas do canal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, Feliz com Deus e nos vemos no próximo vídeo, as próximas notícias mais estranhas do planeta Terra. Obrigado e tchau!